sabe que eu sei que você sabe Olá companheiros, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Ribeiro, a Ana Rives, aquela E hoje nós vamos falar sobre o caso triplex Aquele... A justiça encerrou o caso triplex contra o presidente Lula. Por quê? Você sabe? Eu também sei. E você também sabe que eu sei que você sabe. O caso triplex foi encerrado por vários motivos. O juiz, o Moro, aquele Moro que a gente conhece foi declarado suspeito para o caso triplex. O que que isso quer dizer, companheiro? companheira quer dizer simplesmente que o juiz não foi imparcial na condução do caso ó oh, novidade né estou surpresa ó oh, você também né vocês sabem né gente que aquele processo aquele processo foi construído sem nenhuma prova material zero vou dar um exemplo de prova material para você eu sou acusada de roubar o seu carro certo a polícia encontra no seu carro a minha impressão digital. Isso é uma prova material. Não é uma prova para me prender, mas é uma prova material. Eu sou acusada de roubar sua bicicleta. E aí a polícia vai lá na minha garagem e encontra a sua bicicleta. O que é isso? Isso é uma prova material? Coisa que não teve no caso Triplex. Até onde você sabe, eu sei, nós todos sabemos, um processo só pode ser construído em cima de provas, não é mesmo? E que provas tinha esse processo, além de depoimentos e suposições do juiz? E tem mais outro motivo que ele foi declarado suspeito, que devemos mencionar. Gente, juiz, até onde todos nós sabemos, é para julgar, né? Juiz não constrói prova, não ajuda a promotoria. Juiz julga, não é isso? Se eu estiver errada, pode me corrigir. Um processo que está em julgamento, ele tem basicamente três partes. O juiz que julga, o promotor que acusa e o advogado que defende. Até onde sabemos, o juiz não pode ter ligações, nem interesse, nem com a acusação e nem com a defesa. Isso tudo aconteceu não só nesse caso do Lula, mas em todos os casos da Lava Jato. E por isso o Moro foi declarado suspeito nada mais justo né. Outra coisa ridícula desse caso é a sentença do juiz Moro que condenou Lula na maior cara de pau do mundo por ato de ofício indeterminado indeterminado. O que significa indeterminado? O que significa isso? Seria como eu mandar prender você Alegando que você fez alguma coisa, que eu sei que você fez, mas eu não, sei, eu não sei o que foi, mas eu sei que você fez. Eu tenho convicção, lembra? Convicção. Não tenho prova contra você, mas eu sei que você fez. E outra coisa ridícula, gente, nisso, é considerar a competência do juiz para julgar esse caso. A gente lembra que o caso do Triplex aconteceu no litoral de São Paulo, não é isso? No Guarujá. E por que esse caso foi para Curitiba? Isso é constitucional? Isso é legal? Foram tantas arbitrariedades, tantas barbaridades, foi tudo tão ridículo que não cabe mais, não tem como defender, não se sustenta. Por isso a justiça achou melhor passar a régua e encerrar o processo. O que foi isso? Por que fizeram isso? Isso foi um processo construído para tirar Lula da eleição. Lula foi tirado de uma eleição que ele provavelmente, quase certeza, seria eleito. Todo mundo lembra que na ocasião, na época, o Lula estava na frente das pesquisas, à frente das pesquisas, como sempre esteve, como continua estando. Isso significa o quê? Isso significa... Que o povo não se tornou direitista. O povo não virou a casaca. O povo não virou bolsonarista. O povo não virou fascista. Isso é uma viagem. O povo só não votou no Lula porque o Lula foi preso. Vou te dar um exemplo. Eu te chamo para um restaurante e prometo que vou te servir feijoada. Quando chega o momento de comer, vem arroz e ovo. O que que você vai fazer? Você vai comer arroz e ovo ou você vai embora, certo? O povo, como não tinha opção, comeu arroz e ovo e deu no que deu. Mas isso não justifica culpa em cima do povo. O povo não é responsável por isso, gente. Não é. O mais importante aqui é a gente entender o seguinte. Bolsonaro não ganhou porque o povo se tornou de direita. Não, Bolsonaro ganhou porque o Lula, o candidato que o povo realmente queria e ainda quer, foi preso. Basta a gente ver que hoje o Lula ainda é o cara que o povo quer votar, tanto que é o que mais tem votos. Agora eu pergunto para você, eu pergunto a você, quem abandonou o Lula? Foi o povo? O povo abandonou o Lula? Será? Não, gente, não. O povo não abandonou Lula. Quem abandonou Lula foi a dona esquerda. Sinto muito, sei que dói, é difícil de digerir, mas a gente tem que encarar a realidade. Quem abandonou Lula foi a esquerda. Quem substituiu Lula por um outro candidato que não tinha potencial para ganhar, nós sabíamos, foi a esquerda. Mas nós nunca podemos avisar isso, nós nunca podemos falar isso sem ser taxado de direitista, antipetista, anti-isso, fascista, bolsonarista, etc. Todo mundo que tem uma posição parecida com a minha passou por isso. E passa ainda, porque me parece que a esquerda ainda não entendeu. Não entendeu que Lula é o candidato do povo. Lula é o candidato que o povo quer. O povo quer o Lula. Pensa comigo. Você já pensou se na época... Todos nós estivéssemos nos unidos? Para falar a verdade para vocês, eu até tentei isso. Não, não que eu tentei como líder, mas eu entendi essa proposta. Se todos nós nos uníssemos e juntos, ao invés de substituir o Lula por Haddad... Nada pessoal contra o Haddad, Tá? É que o Lula é o cara. Como disse o outro lá. A esquerda toda reunida, lutando pela candidatura de Lula, mesmo preso. E, se, e vou além. Imagina você se nós tivéssemos eleito o Lula preso. O que seria desse golpe? Teria desabado, acabado. Nós teríamos Bolsonaro hoje? Não, nós não teríamos Bolsonaro. Esse golpe não se sustentaria. Por que é importante lembrar isso? Porque eu tô fazendo questão de ser desagradável em dizer em insistir nisso. Porque simplesmente levantar a bundinha do seu sofá e lá na urna eletrônica, a urna, né? Que tem um general agora tomando conta, e apertar o 13 não é suficiente para. Elegeu Lula e nem para manter o Lula no poder. Então você que vive dizendo assim, olha, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Eu te pergunto, amigo e amiga, né? Você foi para a rua pelo Lula? Não. Você foi para Curitiba lutar pelo Lula? Não, né? Então você tem culpa, sim, porque você não lutou o suficiente, gente. Urna não é uma coisa sagrada que você aperta um número e automaticamente vai acontecer. Não, gente, é um trabalho árduo. A gente só vai conseguir ter o um Lula presidente, manter o um Lula presidente e ajudar para que o Lula faça todas as medidas que ele tem prometido nas ruas, gente. Luta não é em congresso, gente. Luta não é em judiciário, luta não é em urna, luta é na rua, na rua, eu, você, o trabalhador que tá passando ali. Então, gente, eu vou finalizar esse, esse vídeo falando o seguinte, você que pecou, né? Na outra eleição e que ficou em casa e que não fez nada, não tem problema, você está perdoado por todos os seus pecados. Agora faz o seguinte, companheiro: vamos para a rua, vamos fazer política de verdade. Porque rede social é política? É, mas não é política suficiente para sustentar um presidente. Então vamos para as ruas fazer política de verdade. Eu quero convidar você, companheiro, companheira, para ir para as ruas fazer política de verdade. Porque essa eleição do Lula não é esse passeio, essa coisa tão simples assim como muitos líderes de esquerda têm prometido para gente. Não, gente, o negócio é árduo, o buraco é mais embaixo. Embora tenham encerrado os processos contra o Lula, sabe essa mesma máquina, que não é daqui do Brasil, que montou esse process esses processos fajutos contra o Lula, ela continua ativa, gente. Essa máquina continua ativa, e eu digo mais, essa máquina não quer o Lula na presidência. Então não dá pra gente ficar confiando que eles vão aceitar o Lula assim de boa, tranquilinho, na paz e no amor. Não, gente. Lula é só na luta. E eu quero finalizar te fazendo, te dizendo o seguinte: é muito simples. Você quer voltar a comer carne? Vai pra rua! Você quer voltar a tomar cerveja gelada e fazer churrasco todo final de semana? Então vamos pra rua! Você quer voltar a ver as crianças dentro da escola recebendo Bolsa Família, que não é quebra-galho nenhum? É uma coisa que a criança vai receber sempre enquanto ela precisar? Então vamos pra rua! Você quer ir no supermercado e fazer uma baita compra da hora, um monte de coisa, por 500 reais? Então vamos pra rua. Você quer voltar a trabalhar? Registrado, décimo terceiro, fundo de garantia, todos os seus direitos bonitinhos, férias. Então vamos pra rua. Você quer voltar a andar de carro com a gasolina a 13 reais o litro? Eu também quero. Então, gente, vamos pra rua, porque só ir lá na urna dos golpistas e apertar 13 não é suficiente. Aproveita e deixa, deixa uma dica aqui. Tá com depressão? Tá tristinho? Tá pra baixo? Tá com vontade de chorar? Coração apertado? Viu o um molequinho no farol? Dói, né, gente? Dói, eu sei que dói. Dói em mim também. Vamos pra rua. Rua cura até depressão, gente. Bora militar pelo Lula. Vamos fazer política pra eleger o Lula. De verdade, gente. De verdade. Companheiro, muito obrigada de coração pra você que ficou comigo até aqui. Muito obrigada por todo o carinho de vocês e até por todas as críticas, sugestões, elogios e tudo, tudo que vocês têm me dado em troca. Não se esqueça, nós precisamos ocupar todos os espaços. Então, você gosta de falar que nem eu? Eu falo muito. Então vai lá, faz um canal pra você. Vamos fazer política na internet também e principalmente na rua. Mas vamos fazer na internet também. Obrigada, companheiro, por ter ficado até aqui. Tamo junto, é nóis, tchau!